Eu estava disposta a encarar qualquer dificuldade para a gente ficar junto. Para viver um amor diferente de tudo que já vimos. Mas depois de tudo que passamos, descobri que você só queria me iludir. E depois me descartar. Ir atrás de outras. Logo você, que eu jurava ser diferente. Você parecia ser o amor da minha vida. Mas no final das contas, eu fui só mais uma da tua lista. Foi difícil demais os primeiros dias sem você, sabia? Se você não me respeitava quando estávamos juntos, depois, então, só piorou. Você fez a festa, bem na minha frente. E não me deu o mínimo de respeito, nenhuma consideração eu tive. Engoli tudo calada, porque você não me devia satisfações, né? Mas eu queria te lembrar que a culpa disso tudo é sua. Você se lembra daquele dia que cruzamos a mesma esquina, perto daquele supermercado que costumávamos ir? Você estava bem ao meu lado, de bobeira, passando sozinho com aquela camiseta que lhe dei. Aquela que lhe dei de presente. E você fica linda. Meu coração gelou. A minha vontade era de te abraçar o mais forte que eu pudesse e não te soltar mais. Mas de repente, você passou ao meu lado e nem sequer me disse oi. Me senti uma estranha. E eu queria lembrar que isso também foi culpa sua. Mas o tempo então passou, e finalmente eu me cansei de chorar. Comecei a perceber que você não era mais a minha primeira e nem última lembrança do dia. Comecei a sair mais, e depois de um tempo até conheci um cara legal, engraçado, gentil, e o mais importante de tudo, diferente de você. Então eu vou falar que você estava péssimo. Se envolveu com uma pessoa interesseira qualquer que partiu seu coração no meio. Seus amigos começaram a frequentar outra balada. E não lhe chamavam mais pra sair. Não tinham mais o que sugar de você, na verdade. Você estava sozinho. E vivia falando de mim para os outros. Justo eu. Aquela que você simplesmente descartou e jogou fora. Então você me viu naquela noite. salto alto e batom vermelho. Sua boca estava aberta. Como no primeiro dia em que nos conhecemos. Você se aproximou. Estava prestes a me pedir de volta. Eu senti. Mas naquele momento, virei as costas pra você. Eu recomecei a minha vida. E aquilo não me doeu, porque simplesmente virei a página. Você me enviou milhares de mensagens. E eu não respondi. Afinal, tudo isso foi culpa sua. Não é mesmo? Quando amanheceu o dia e eu estava chegando em casa, te liguei. No primeiro tu, você me atendeu. Mas nem deixei você falar. Apenas te contei como estava ótima. Que você foi uma pessoa muito especial E do fundo do meu coração Te agradeci Te desejei toda a felicidade do mundo E realmente te desejo Não guardo rancor Eu só espero que Ao encontrar a mulher da sua vida novamente Você não brinque com ela E não faça a mesma cagada que você fez comigo Eu só lhe desejo sorte Eu tô indo embora Uma parte de você ficou aqui dentro mas não dói mais. Eu superei. Eu segui em frente. E tá tudo bem. Até um dia. Ou quem sabe, nunca mais.